Então vamos continuar assistindo o que o pessoal ainda tem dúvidas ou objeções para implementar o programa de melhorias contínuas. Vamos assistir. Uma outra objeção é que o pessoal tem é ó, tenho medo de não dar certo. Veja pessoal, tudo na vida às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Né? E não significa que quando a gente quer fazer uma, uma mudança é, a gente tem absoluta certeza que aquilo vai dar certo. O importante é falhas e desvios, eles podem realmente acontecer e a probabilidade de acontecer é, é grande também, se a coisa não for muito bem é, preparada, planejada, discutida, né treinada, a probabilidade de, é, de dar errado, aliás, é muito grande. Então, veja, falhas e desvios durante o processo eles podem ocorrer. O importante é você identificar por que, que não deu certo? Por que, que não está andando? Por que, que não funcionou? Então, isso às vezes ajuda muito a gente entender a maneira como foi feito o treinamento, a escolha do pessoal, não era bem esse o processo que deveria ter começado, o que, que, que aconteceu de errado. Então, esteja preparado que isso pode acontecer, mas isso não pode te desanimar, porque a, a técnica e as ferramentas se dão certo nas outras empresas que são semelhantes à de vocês, por que vocês também não podem dar certo? Então, é, isso também não é uma justificativa, mas tem que procurar entender aonde que aconteceram as falhas e os erros. Bom, e tem gente que fala que são técnicas velhas e ultrapassadas. Veja, pessoal, isso também não é verdade. As técnicas elas podem ser até antigas. A filosofia, Kaizen, por exemplo, quando começou na Toyota, começou na década de 60. E ela é aplicada até hoje dentro da Toyota e muitas outras é, montadoras aplicam a mesma técnica, então não são técnicas velhas e ultrapassadas, são técnicas ainda é, bastante úteis e elas são bastante atualizadas, ainda mais hoje em dia com a tecnologia de inteligência artificial, todo mundo tendo acesso a celular, internet, fica muito mais fácil para você poder implementar essas técnicas. Então, veja, pessoal, eu listei aí algumas objeções e tentei justificar da melhor forma possível é, todas essas objeções. Agora, o que é importante é, para vocês é o seguinte, é, tudo está na mão de vocês, tudo agora depende de você. Lembre-se, a transformação começa com você. E seus clientes vão começar a perceber essa transformação. É isso que os clientes buscam no teu negócio? é isso que os clientes querem ver essa transformação em você e no seu negócio? Nós tá temos bom? mais vídeos para te ajudar. Basta clicar aqui. Agora, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Clicando aqui. Até a próxima.